Todos sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. E nós voltamos aqui com o um podcast, falando sobre a vida de Jó. Nós estamos na segunda parte, então vocês né, já assistiram o primeiro. Presbítero Hélio. Tiago, Tiago. Paz de Deus para vocês. Paz do Senhor. Paz Senhor. Vamos dar continuidade na vida de Jó. Vamos. Presbítero Sim. Elton, resume a primeira, a primeira parte do o primeiro programa. Que nós falamos, né? Até. Até o capítulo 2, mas agora nós vamos dar um salto aí. É. Até o capítulo 2 ali, até, né? É. que tudo isso Jó não pecou contra é o Senhor. E, e resu o, o resumo, o sexto maior, é a gente entender que a, o sofrimento, né? O, o, tudo que aconteceu com o Jó. É, eu acho mais, mais interessante até nesse capítulo 2 aí, é que não tem nada a ver com os bens, né? É, em momento assim, nenhum isso fica evidenciado. Né? Falando assim, ó, Jó é, era rico, tinha isso, tinha aquilo. e Enfim, é, a, a, a tentação, a, a, a doença, enfim, tudo o sofrimento de Jó era baseado no que ele era e não no que ele tinha. Então isso para mim fica bem. Bem evidenciado aqui, não. até no capítulo 2 aqui. todas as nossas obras fossem colocadas no fogo, o que sobraria? O caráter de uma pessoa não é provado, talvez, pelo testemunho ou talvez pelo, pela visibilidade que ela traz, e sim pelas circunstâncias que ela é capaz de resistir. E Jó traz essa lição. Traz essa hum? lição. Se as circunstâncias te fazem, Jó prova diferente. É o que ele é que faz as circunstâncias. Sim, gente, eu acho que eu não conheço, eu já falei isso. Alguém que sofreu mais que Jó, né? Continua falando, que é, ele é exclusivo. <risos> é exclusivo, é, né? A história é dele, é dele é dele, né? É dele. Não é de outro, não. E, e é real, né? É com certeza. É um personagem real, real, com real certeza, gente. É com certeza é real. Então vamos dar continuidade aí dos amigos de Jó. Né? Então, três amigos de Jó que a Bíblia nos contam aí. Primeiramente: Ele faz, Bildade e Zofar. Eles souberam né, todos os males que havia atingido e saíram cada um de sua região. Combinaram de encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça, depois os três se assentaram no chão com ele, durante sete dias e sete noites ninguém lhe disse uma palavra pois viam como era grande seu sofrimento isso é muito interessante, vamos lá imagina a cena, né chega de repente três amigos e encontra aquele cenário né? de, de destruição, de isolador você encontra lá o, o amigo naquela situação e e eu acho que o choque, né? Você para tudo, né? você fica ficar sete dias numa situação de silêncio absoluto, né? olhando, analisando né, a situação. Muito embora daqui a pouco, né? Vai começar aí um diálogo, um discurso longo, é um discurso longo. Mas até naquele sétimo dia ali, né? Eu acho que houve muita consternação, muito o que pensar, né? Muito o porquê de muitas coisas, porque daquilo que está acontecendo, enfim. E eu acho que esses sete dias ali foi uma preparação para o que viria logo em seguida. E eles ficaram sete dias ao lado de Jó, em silêncio. Em silêncio. Mas o que dizer? O que quer dizer? O que é é? Porque o amigo que eles conhecem não parece ser aquele que eles estão vendo. Porque eles conhecem o Jó, que é o mais poderoso do Oriente. E, na verdade, se for olhar, o meio financeiro, o poder daquela época, a área mais desenvolvida, é o Oriente. Então, a pode dizer que a referência mundial da época era Jó. Eles conhecem esse rapaz. Né? Um Jó que tem uma postura, um Jó que tem um poder, respeitado. um Jó respeitado. Agora, o que eles estão vendo é um Jó totalmente diferente do que eles estão acostumados a visualizar. Mas aí muita gente fala assim, ah, mas depois começam, depois desses sete dias, começa o, o Jó, Jó começa a falar. Jó, né? Começa um discurso, vai, são longos os discursos de cada um. Uhum. Mas muitos condenam esses amigos. Isso não é amigo, porque eles ficavam acusando durante os discursos, Jó, né? Jó, você pecou, fala o que foi já para acabar com isso. E Mas eu acho que eles são amigos, porque nenhum amigo ia ficar lá sete dias em silêncio com o outro. É. Tem um ditado que diz que o homem precisa ter amigos e inimigos, né? Uhum. <risos> amigo no sentido de que só vai te dizer as coisas que são boas né? e aquele que vai te confrontar ali, realmente, geralmente não são esses amigos, né? Porque esses dificilmente, eles têm, têm dificuldade de, de dizer, de falar dos seus erros, de, de apontar ali, o né, o, o, o talvez o seu caminho é, errado, enfim. E o que a gente vê aqui, né, são são três amigos que vão agora começar a confrontar Jó com acusações, né? Eles não mentiram, eles eram amigos, eu vou na mesma linha, eles eram amigos. Porque a amizade está baseada nisso, em eu mostrar o erro. Fulano, você fez alguma coisa errada, dá uma corrigida aí. Porque se não fossem amigos, tinham abandonado Jó. Eu acredito que Jó tinha mais que três amigos. Só que os que foram, foram os três. É, agora Jó não tem nada mais para oferecer, por que, que eu vou estar tá lá com Jó? E eu acho que eles acusaram, porque tinha aquela cultura, né? Que a gente Sim, até comentou que a gente já está também, que trouxe para cá. É. Porque lá naquela época, se Jó estava passando aquilo, era porque ele estava pecando contra Deus. É, exatamente. É muito fácil eu avaliar, entendendo, porque eu li o cenário que aconteceu no mundo espiritual. Eu, eu, leio, eu leio o contexto. Você já pega uma é história pronta. Então, eu já estou pronto. Agora, vamos lá, pega um amigo nosso, que é a pessoa que tem referência de sucesso. E ela, de repente, perde tudo. O que, que a maioria das pessoas, o contexto contemporâneo vai dizer? Ah, é Deus pesando a mão. Deus estou julgando. Eu falei que uma hora, entendeu? Era, era mais oaiuto que todo mundo, era mais empinado que todo mundo, era arrogante. Agora está colhendo aquilo que plantou. É, a gente está deduzindo da mesma forma. Então, talvez, se nós estivéssemos no mesmo cenário que o Jó, nós, nós não teríamos a mesma piedade que os amigos dele tiveram. De estar com ele, de dar aquele tempo e tal. Agora, quando o Jó abre a comentação, aí cada um vai expor o que está no coração. O erro está eles não confiarem na palavra de Jó. Agora, o fato dos questionamentos e muitos filosóficos, é, tem vários fundamentos aí. Tem citações interessantes e até teológicas profundas nas, nas palavras desses homens. Quando eles começam né, a, falar, a, falar esse, a falar de Jó, falando que ele, ele realmente está nessa situação por conta do pecado, né, e você vê que Jó vai ficar na, ali meio que na defensiva, né? esperando até onde isso, isso iria, né? Porque de repente chega três acusadores, né? o cara já está no sofrimento. Imagina a situação. Já vem mais três pessoas para colocar mais, mais peso, mais Mas... lenha nessa fogueira, né? Mas então... olha como é que eles tinham certeza que já estava em pecado. Olha, a no capítulo 8, fala assim... É, ele começa assim, é, vou ler a partir do 4. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Ah, não. Ele, vou começar do 3, para dar mais dar mais contexto. Caso Deus torce a justiça, será que, será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então aqui ele está dizendo que Deus despertaria para Jó se ele se arrependesse e confessasse o pecado. O que, que ele tinha feito para acontecer isso tudo? A premissa tá é a... teológica ela é boa, ela é correta. De que Deus vai punir os malvados e vai restaurar aqueles que se arrependem. A premissa teológica está correta. A aplicação está errada. Eles não o... sabiam da guerra espiritual. Eu... O texto. É. é aí eu que. Eu tá. o o né? não então, o contexto. Eu chego a dizer que em algum momento o Jó começa a desconfiar. Peraí. Talvez eu cometi algo e ele faz isso. Eu não lembro agora exatamente o capítulo, mas ele vai dizer assim: Senhor, se alguma coisa errei, aponta o meu pecado. Porque talvez eu errei e não estou sabendo. Certo. Então o senhor vai apontar. Eu já fiz uma análise própria, uma autocrítica, não vi o pecado que cometi para que causasse tal situação. Mas se há um pecado, me aponta, senhor. Eu quero corrigir esse pecado. O, o Tiago, a ideia de Zofar era pior ainda, porque Zofar vai dizer, você está recebendo menos ainda do que você merece. Olha, Olha é viu? o mais pesado. Mas ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu mas, toda a fortuna no seu ah, sofá. Mas só ah, assim, ah, Meu é, Deus, é, ele fez uma coisa. Aí chegou um amigo e falou assim, não, você merece mais castigo. Olha isso. Que... O Bildad é, é talvez o mais jurídico deles. Agora o mais é, incisivo é o sofá. Ele, ele joga pesado com o Jó. Ele falta um pouco e fala assim, você Jó, você é, tá, já está condenado ao <risos> tá inferno, não tem chance para você mais é não e mesmo. tal. É, qual, é, qual que é a, a posição o princípio bíblico que nos coloca na posição de juízes? Em, em que cenário há essa, essa, essa capacidade nos dados de poder julgar alguém, a situação de alguém? De onde parte isso? Porque a ajuda dos amigos vem de um julgamento pré Pré-realizado, pré-concebido é pré na mente deles, daquilo que eles acham que Deus pode ou não pode fazer. Eu acho que já vem da cultura e da nossa própria justiça. Exatamente. Tá, mas não lembra quando, quando, quando é, é, é, Paulo chega em Atenas? Aham. Uhum. Né? E aí está lá aquele é um, altar, um, um altar para cada deus e de repente tem lá um deus desconhecido. E aí Paulo vai dizer, né, Ó, esse que eu vim te mostrava por que, que aquele, aquele pedestal estava vazio, né? Porque talvez houvesse no, na, na, na, na concepção, na ideia deles, de que talvez se faltou um Deus ali, e, e enfim, se a gente não podia, né, talvez é, é, ofender, agredir algum, ele. ofender algum. Então, se ofendesse, ia lá e colocaria ele ali e resolvia o problema. Né? Então, você vê que essa ideia de, de, de, de, dessa, dessa, dessa punição, esse é, medo, esse, é, já é, né, já vinha de, de muito e perpetuou né? E perpetuou. Esse é o problema, essa ideia do que Deus está pesando a mão né, sobre isso, sobre aquilo, é muito temerado. Né? Muito, a gente precisa ter cuidado com, com isso, né, entender isso, porque Jó vai, vai, vai dizer uma coisa aí, ele reafirmando né, aí a, sua, a sua experiência, que ele fala assim, ó, a prova tanto é para o justo, como para o injusto. Ambos é. sofrem, ambos sofrem. Né? Diante dessa acusação toda ali. E as bênçãos também. O sol Sim. não nasce para justos e injustos. A chuva não é para justos e injustos. Existe um princípio que é interessante, pega essa linha. É, já vai dizer que tudo foi Deus que me deu. Tudo foi Deus que tirou. Se você partir do pressuposto de que você não tem nada, você consegue compreender melhor a situação. O problema é o quê? Que a gente acha que tem muita coisa. E quando essas coisas são tiradas, a gente acha que foi tirado algo que era nosso. Não, não era meu mesmo. Deus só pegou aquilo que era dele. Que a gente é muita coisa, né? Porque a gente é. <risos> exatamente. Então, peraí, não, Deus só pegou aquilo que era dele. Ele nunca foi meu. Os filhos não eram meus, os bens não eram meus. Deus deu, Deus tirou. Ficou um tempo na minha administração, depois eu re requis isso. Agora, quando eu passo a ter a ideia de que as coisas são minhas, eu, eu passo para a concepção de que eu estou perdendo. E J tirando essa ideia. E o que os, os amigos dele estão colocando é essa ideia. Fica de assim, Deus. Eu te punindo porque ele tirou coisas que eram suas. Mas não teria nada disso se não fosse Deus. Aí, aí, né, eu vou, vou, vou adiantar um pouquinho para fazer essa pergunta. Hum. A maioria das pessoas sabe o final, né, da história de Jó. E os amigos, no final, depois lá, uhum. eles ajudam Jó. Mas por que não ajudaram antes? Será que eles tinham medo também que eles acontecesse, eles fossem... Deus também pesasse a mão sobre eles porque Jó estava em pecado, de acordo com a cabeça deles. Pois é, Carol. Eu acho que no princípio a ideia, a ideia dos, do, dos três amigos, né? a gente está tirando Eliu fora aí por enquanto, né? deixa os três aqui, porque o Liu é um outro, Não, é um jovem, outro pensamento, né? Né? ele jovem. pensa de outra é. forma, Isso mas vai conclusão. É, é. os três aqui, é, a ideia da cultura era muito forte. Na, na cabeça. E eu acho que o tempo que passou né, o tempo que eles passaram juntos com, com o Jolly talvez tenha amolecido um pouco a, a consciência deles. né então, Lá no fim você vai ver que é diferente do... do, do desse Nesse começo aqui, toda essa acusação aqui, lá no fim Enfim, ela vai... fim, eu acho que Deus, né, teve uma conversa é. com esses três amigos depois, é, mas... Tomando, rumo, eu, tomando eu, rumo. eu acho que eles não ajudaram de começo, assim, não, ah, vai pesar, amor é. de Deus, sobre nós, se a gente Poxa. ajudar, Porque... quem tem pecado. Durante todo o discurso deles, eles acreditam fielmente, convictamente, que Deus está punindo ele por algum pecado. Então, a primeira ideia deles é o quê? Vamos fazer Jó se arrepender. Vamos convencer Jó a confessar aquilo que ele fez. E isso hoje não é diferente, né? A gente... É... As, as várias religiões aí e, e muitas delas exigem dos seus seguidores certos sacrifícios né? para que Deus não, não, não, não pese a mão, não puna. Né? Então você tem que ir para as encruzilhadas, oferecer isso ou aquilo, ou né, pagar uma promessa assim ou daquele outro jeito, porque senão você não agrada a Deus. Como se, se a nossa é, é, é, a, a nossa vontade, né? Pudesse agradar ao Senhor com esse, com esse tipo de coisa, né? É o parâmetro, mas ele é contemporâneo. É um parâmetro do causa e efeito. Sim. Entendeu? Então, é, Deus faz algo para mim, porque, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. Né? Então, eu faço para Deus, Deus vai fazer para mim. Essa matemática não existe. É como se fosse uma, uma, uma troca, né? Uma recompensa. Uma troca, essa uma, é uma, uma, é uma recompensa. Uma uma recompensa. É Deus né? não é, é fiel porque eu sou fiel. Independente não. de eu ser fiel. Não, Deus continua sendo fiel. Porque a gente não é fiel. Fiel é o Senhor. Justo então, é o Senhor. Deus não é bom porque eu sou bom. Bom é gente, o então, ser... exatamente Exatamente. É, o próprio Cristo vai dizer assim, ó, bom é Deus que está no céu. Bom é Deus que está no céu. Pronto. Então ele parte desse parâmetro. Independente do que eu faço, Deus continua sendo aquilo que ele é. Exatamente. Pra a igreja goada, dele a relação não muda. Mas a nossa ideia não. A nossa ideia é que se a gente for mal, Deus vai ser mal conosco. E se de, não, não acontece assim, Deus é pai de misericórdia. E você já viu que até quando... Né, mudando aqui um pouquinho, né, saindo um pouquinho de jorra, até quando a gente tem que perdoar, Deus manda a gente perdoar, perdoar, perdoar, a pessoa fala assim, não, eu perdoo, mas Deus vai tratar. Você tá pondo Deus na condição de vingador? vingador. Calma lá, que né, que não tipo é assim? Perdoa? Que tipo, que tipo de perdoa é isso é que eu quero uma consequência? Deus vai, não. Então tá bom, te, Deus nos perdoa, mas nos leva pro inferno. Mas é o que a Bíblia nos diz, a ira do homem não produz... A justiça de Deus. Deus. Isso. Não existe <risos> nada que aconteça na Terra que muda aquilo que acontece é, no céu, certeza, aquilo que é, é no céu. Deus continua sendo Deus, Deus continua com as suas atributos, Deus continua com a sua personalidade e pronto. Os atributos, seus princípios nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Mas aí a gente leva uma ideia de que isso, não, dependendo das minhas ações aqui embaixo, eu vou deixar Deus alegrinho, Deus tristinho, Deus vai ficar mais malvado, Deus vai ficar mais bonzinho. Não existe isso. Ele não tem, ele não tem bipolaridade, ele não muda de pensamento. Ele é. Mas aqui, voltando aqui para Jó, né, né, fala de Zofar, mas Bildad também, a partir do capítulo 18, ele engrossa com o Jó. Ele chega a ser assim, muito, muito duro. E vai engrossando aí, os amigos, depois entra... Nem sei se ele era amigo ou se era um jovem conhecido, o... Eliú. É. Ele era mais jovem, né? Eliú entra é para confrontar, né? Confrontar. É, ele entra confrontando e... e, e e prefere não responder, né? As acusações é, confronta-se com Jó que prefere Jó não responde as acusações dele. Né? Ele e, e o argumento de Liu pode ser resumido assim, de uma maneira interessante que fala assim: Deus é maior do que qualquer ser humano. Isso significa que nenhuma pessoa tem o direito ou autoridade de exigir uma explicação dele. Por que que está assim? Por que que isso é assim? Por que, que né? Jó fala. Os amigos falam. E até o menino fala. E Deus está calado. Está calado tá até calado. agora? <risos> e Deus ainda está calado. Porque Deus não tem a obrigação de satisfazer nenhuma dos, nenhum dos meus questionamentos. Quando eu, eu, eu Volta um pouquinho, eu, eu, eu, Tiago assim, volta. É, pensa comigo, pô, eu acho que é Jonas, que é o livro que não acaba, né? Isso. É, não, termina <risos> com uma pergunta. É, é, eu com interrogação, né? E, e Deus pergunta, confronta Jonas e se... assim. O que que você fez? Onde é que você tá? Quando eu fiz isso. Você vai se aborrecer, né? E aí não termina. Por quê? Porque a... quem é o soberano? Hum. Deus. Ah, Deus. Quem fez? Foi ele, então. Ah, agora eu que fiz? Exatamente. Eu que me fiz a Exatamente. crescer? Você tá aborrecido? Porque agora eu cortei. Você é. furou na sombra dela, agora cortou. Você tá aborrecido. É. Mas com, a, com, a, com as tantas milhares de vidas lá, você não tá, não. Exatamente. E que eu criei. É. E que eu criei. A mamoreira é. não, foi, não era sua, mas as pessoas eram minhas. Eu criei. E aí você acha que não tem que ter piedade delas, mas você tem algo, de algo que não é seu. É o princípio, a mentalidade que está errada. E o que atrapalha nosso julgamento de entender a vida, entender as circunstâncias, está justamente na mentalidade errada que a gente tem. É porque a gente nunca acha que o outro merece misericórdia. Só e, a gente, e a gente só conhece o hoje, né? Uhum. Existem histórias bíblicas que são, que são mirabolantes, mas que geram diversos questionamentos e que mostram que a mentalidade de Deus é totalmente diferente. Ao ponto de Deus ter que pegar um camarada igual o profeta José e falar assim, casa com uma prostituta... Você vai ver o que eu senti? Hein? Vai sentir. E você... é, é... E é engraçado porque o texto manda assim, perdoa ela. Não, vai de lá, novo, agora né? que ela sofre, vai lá, pega ela de, de novo. novo. É, Mas é, com amor. Eu você não, não, vai é, não, não é pra amor. você pegar porque só porque eu tô mandando, não. Você vai perdoar ela. Você vai restituir ela. Essa é a mentalidade é de Deus Contra ela de novo. Qualquer princípio nosso, isso vai contra qualquer princípio, principalmente no mundo mais. É, mais, mais masculino, mais. Mas masculinizado, isso aí vai contra a honra, o orgulho. Não, mas é isso que eu faço com vocês. Vocês não entendem que o meu pensamento é diferente dos seus? E você vê, Tiago e o que a gente aprende muito isso aqui. Que nós, nós vivemos uma época, há um tempo atrás, aí, é, nessa, nessa mudança teológica, que ah, eu via nitidamente as pessoas mandarem em Deus.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 Vitor Hélio, o senhor né, parou naquela frase assim: as pessoas não é, mandarem, mandarem Deus. É, na época, é, essa teologia, quando surgiu, né, eu determino que seja assim, né, as orações eram assim. Eu determino que seja assim, tem que ser assim, Deus vai fazer assim, como se o comando mudou de, de, de lugar, né? Deus tivesse à disposição. É, eu, Deus na... é, exatamente, Deus não tá vai fazendo mais nada, está à sua disposição para você fazer e você mandar e Deus vai obedecer. Eu olhava aquilo sim né, e a gente traz isso aqui para para a vida de, de, de Jó, né? Não é assim, Deus controla, Deus tem nas mãos, como você já disse, Tiago, é, nas mãos o controle de todas as coisas, né? Então, e a, e a chuva para o justo é para o injusto, o sol para o justo é para o injusto, é a mesma coisa. Aí depois, né, desses diálogos, né, não dá para falar muito dos diálogos, não, né, dos muito, amigos, é muita coisa. Tem muita filosofia, tem muito... Profundidade teológica. Tem muita profundidade, mas Jó, né, entre esses aí, ele diz né, aquele versículo famoso e maravilhoso, que ele fala assim, mas eu bem sei que o meu Redentor vive. Então Jó também tinha certeza que a mão de Deus também ia socorrer. É, e quando você fala de sofrimento também, você vai para Paulo, né? Tanta coisa, às vezes as pessoas gostam daquele versículo, tudo posto naquele que me fortalece, né? Prega no, no, no, no carro, bonito, tudo do que sol, eu posso mas... é tudo. Mas quando você lê um pouquinho antes do contexto, você vai ver ó, é prisão, é. Pedra, é né? perseguições, perseguições, perseguições, mas tudo posto naquele que me fortalece. Tantas coisas boas quanto as ruins. <risos> é, são coisas lindas. É, Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia. Mais antigo, é, mais é Jó? É antigo. É, um, João não tem uma bíblia, os amigos de Jó não tem bíblia, uhum. mas uhum. quando ele fala assim, eu sei que o Redentor vive e por fim se levantará, ele está apontando tá para Cristo. Sim, para Cristo. A bíblia diz assim que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, ele está falando de Cristo. Esses homens ainda... É uma revelação, ainda... né? Esse aqui é fantástico, porque esses homens ainda não, eles conseguiam, há séculos anterior, conseguiam apontar para Cristo... Nós, no contexto atual, é, temos dificuldade de reconhecer isso. Eles apontam salvação em Cristo. Ou seja, ainda que tudo aconteça, permaneça da forma que está, eu vejo salvação lá na frente. Eu vejo salvação em Cristo. Eles apontam para isso. Eu acho fantástico o profeta Abacuque, capítulo 3, entendeu? versículo 17. É uma sequência de questionamento de um homem que está desiludido. Ele está... É... Indignado com a situação do povo e com o fato de Deus ter que usar uma nação inimiga para puni-los. E aí ele vai terminar o seu, o seu livro dizendo o seguinte: é, Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas maiadas sejam arrebatadas. E ele vai dizendo uma sequência que passa a ideia do quê? Ainda que tudo dê errado, Todavia... eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E salvação está apontando para Cristo de novo. Pode estar tudo errado aqui, mas eu sei uma coisa. Que a melhor de todas as coisas, a melhor das bênçãos, está garantida. É a promessa de Cristo. É a promessa. Está em Cristo. É o redentor que Jó fala, né? É o redentor é o que Jó, Jó está contando. Eu sei que o meu redentor. Então o Jó sabia se assim, pode, não sei agora, eu posso, mas eu <risos> okay. sei que ele. É. Posso até morrer aqui, né? que... mas. A fidelidade e... dele permanecerá. Mas durante todo o livro, a gente vê que Jó também, né, diante de tudo, ele teve um período de depressão, claro, ah, ele, mas... né, deu uma. Teve uma hora que faz não, Deus pode vir aqui que eu vou perguntar ele, cara, cara, o que eu fiz? é que chamar Deus um tete a tete? Um confronto. Vamos de frente, vem cá. Mas aí Deus aparece só lá no capítulo 38, se eu não me engano, e Deus faz 70 perguntas para Jó. A sabatina. A sabatina de Deus, vamos lá. Fantástico. Ele faz 70 perguntas para Jó e não responde nenhuma das perguntas do Jó. Nenhuma. Só faz. Né? Deus não tem obrigação de responder meus de questionamentos. Novo, né, Tiago? Deus não aprende, tem. A gente aprende muito isso aqui. Né? Aí a gente fica orando, orando, orando, não tem resposta de algumas perguntas e a gente fica indignado com Deus. Mas por que, que Deus não responde? Deus não tem obrigação de responder minhas perguntas. Ele disse que Deus responde de três maneiras, né? Não? Sim ou não, espera. Ou fica calado. calado. <risos> não, fala nada. não fala nada. Eu preciso continuar crendo mesmo diante da falta de respostas. Porque às vezes Deus vai me responder aquilo que não é exatamente a resposta que eu quero. Então é, eu passo o sentido do quê? Existem perguntas que eu faço a Deus com respostas já preparadas. E eu quero que Deus responda dentro daquilo que eu tenho. Faça a sua vontade, mas desde que a sua vontade Exatamente. seja bem parecida com a minha. Com a minha. Eu, mas eu falo assim com o senhor, eu já é falo verdade. assim, o senhor, a minha vontade é essa. É. A minha vontade, espero que a sua seja igual a minha, mas se não for, faça conforme o senhor, é. o senhor deseja. Exatamente. Então passa muito por esse princípio. Aí Deus vai dar fazer 70 perguntas para já fosse assim, Agora quem pergunta sou eu, João. Vamos lá, João. Hum? E nessas perguntas você vai entender sobre o seu tamanho, João. Seu posicionamento. Você é um homem íntegro, você é um homem justo, você tem mente a Deus, se desvia do mal. Parabéns, João. Mas vem cá. E eu? Quem eu sou? Qual que é a minha posição? Eu? Independente do que você faça, você pode fazer um o mais reto, mais puro. Eu continuo sendo Deus, soberano. Ele já quase que começa assim, né, no, no 38.4. Onde você estava quando lancei os aniversos <anuces> da terra? <risos> <risos> Ele responda-me, se é que você é. sabe tanto. Você coisas, <risos> quer me ensinar? Quer me ensinar? Onde você estava, Jó? Aí pergunta para ele, e quem marcou os limites, ele né, está falando da terra, o senhor, quem marcou os limites das suas dimensões? Sim. Talvez você saiba. E ele foi perguntando, 70 perguntas, 70 perguntas que já não podia responder. Eu acho que cada pergunta que Deus fazia para Jó, ele, ele ia diminuir. ele, acho que ele ia diminuir, diminuir. E, uhum. gente, eu tenho a sensação, eu, Carolina, tá? Quem fala que Deus apareceu pra ele, né? No meio do redemoinho Eu acho que Deus levou a Jó pra dar uma volta mesmo, sabe? Sim. Mostrando umas coisas assim. Foi pro rolê? Eu é. acho, eu acho que foi esse... Assim, foi uma visão, eu acho que uma, uma, uma experiência maravilhosa que Jó teve ali, sabe? a presença, né? A a presença. presença. Entra aqui, Jó. Meu Deus face a face. Se fosse hoje assim, entra aqui, Jó, no meu carro Mas a presença Vamos a ali. tá junto aqui. Meu... Vou te mostrar umas coisas. Jó, deixa eu falar você. Meus planos são maiores que os seus. Meus caminhos são muito mais altos que os seus. Eu entendo uma coisa. Eu estou vendo aquilo que você não vê. É, é, é engraçado Deus não trazer respostas. Eu vou continuar batendo essa tecla. Olha para a oração de Jonas. Uma das orações mais lindas que existe na Bíblia é a oração de Jonas. Do ventre de um peixe. Aí a Bíblia diz assim. Né? Aí, a, aí a gente gosta de falar assim. Ai, Deus se manifestou. Não, Deus não aparece para Jonas. Aí assim, Deus falou com o peixe. Falou com o peixe, ele lá. Eu não vou falar com aquele que é objeto da oração, eu vou falar com a circunstância com ele está inserido. Essa é a minha resposta para você, Jonas. E Jonas não aprendeu, né? Ele saiu é. da prova e... A Deus só vai conversar com Jonas no final do, do livro, lá na história da Boboeira. É porque eu acho, que o Jonas, eu acho que o Jonas idolatrava um pouco Israel, sabe? Eu acho ah. que ele tinha um pouco de idolatria ali da nação. Tem, tem um sentido de vingança. De vingança, não. Ele é a de, vingança de vingança de se vingar do, dos ninivitas, por quê? Os assírios eram uma nação que perseguiu por muitos anos Israel. É peraí. peraí, Eu vou ajudar quem nos prejudicou? Eu quero que o senhor bota fogo mesmo, entendeu? E ele não tava nem Tem aí, gente. Mundo. Jonas, quando ele tava no barco, ele queria morrer. Exatamente. Se ele morresse, seria ele melhor, que ele não ia cumprir. Ele não tava... Joga na água e fecha o olho pra você. Agora vai. Agora... ele entender quem mandava, né? Quem mandava. Não, você <risos> vai morrer só a hora é. que eu... É. Então, J também, que com essas várias perguntas aqui, quantos outras 70? 70 perguntas, já pensou? Cada pergunta, né? Acho que o Jó se colocava no lugar dele ali em cada momento, né? Nossa, foram perguntas, né? Deus perguntou pra ele do, dos insetos e das estrelas, do, tudo. Do, do. Por acaso a chuva tem pai? Quem gerou as gotas do Orvalho? Do orvalho. <risos> de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada do céu? <risos> Pelo amor de Deus, gente. As perguntas de. Deus fala, Jó, assim, tá tudo pronto, foi tudo eu que fiz, eu onde você fala, meu amigo. E ele fala cada coisa, né, quem foi que deu sabedoria ao coração ao entendimento, à mente, Jó? É isso aí, então, gente, assim, é, é, Deus não perde o controle em momento nenhum, né? O cenário político hoje, né, tá aí, nós, a gente tá vendo é, é, como está, e eu tenho, assim, falado é, sempre isso, sabe, que a igreja tem dono, e, e, e o dono da igreja, a Bíblia diz que não dorme, nem cochila, né? nem tosqueneja. Né? Então, assim, Deus está no controle né? das nossas vidas, Deus está no controle, como esteve lá no controle da vida de Jó, como esteve no controle da vida de Jonas, como esteve no controle da vida de Oséias enfim, de Davi de todo mundo, né? Deus está no controle, e é isso que a gente precisa entender. Porque se Deus começa a fazer esse, esse, esse tanto de pergunta que fez para Jó para nós, e é bom, é bom que a gente leia o capítulo 38, e se a gente puder responder. Né, Tiago? Já não Aí, responder né, uma. Deus está <risos> perguntando como se Deus estivesse perguntando para a gente. Para que nós nos coloquemos no nosso, no nosso lugar, né, entendendo quem é, quem é o Deus e quem é o servo. No capítulo 40, disse aí no Senhor a Jó, o primeiro ali. Aquele que contende com todo poderoso, poderá repreendê-lo? Pois é. Que responda a Deus aquele que o acusa. Ele fala, ah, então Jó respondeu, ao Senhor, sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou... A Jó do meio da tempestade. Aí ele fala de novo. Ele começou outro depois. É, prepare simplesmente. É, prepare como simples homem que é que eu lhe farei perguntas e você me responderá. Ele começa de novo. É, aí no versículo 8, vai na sequência. Tu me sub submeterás a juízo, haverás de condenar-me para te justificar. hoje ó, você pode me colocar no banco do réu? Você tem capacidade mesmo para fazer isso? Você acha que você tem esse tamanho? Gente, isso aqui é maravilhoso. Aí ele, não, vai para o 11. Quem me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Cara, olha o, de novo, Thiago, versículo 8. Porventura também farás tu o meu juízo ou me condenar. Põe a culpa em Deus. Para me condenar para justificar Mas a mania que as pessoas têm de colocar em Deus a culpa. Do, do, do que tá acontecendo. Por que Deus fez isso comigo? É fácil. Deus, logo, eu sou uma pessoa tão boa. Não mereço. Então, isso tudo a gente aprende com, com, Jô. com a história, né? Com a história de Jó. Tem muita coisa, né? Que a gente tem, esse tempo. tem muita coisa, né? É linda a história de Jó. Então, lá no capítulo 42, que é o último capítulo, né? Então começa assim. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, é, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dizes, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Não existe forma melhor de conhecer o Senhor do que a forma empírica. Não existe Prova. melhor forma do que a experiência. Prova. Por isso que eu acho que o, o Senhor foi mostrando para ele. Você está vendo? Até aí, João. Vamos, vamos dar uma olhada aqui. Não, eu já tá falando assim. Eu mas, tinha conhecimento. Assim, Agora eu tenho experiência. Agora eu tenho experiência. E a gente não Agora vê, eu vi mesmo. Leva o tatamado. Tá, tá, e a gente não vai ver como é que vai ficar a cara do... do aqui. não Do acusador, né? Ah, tá. É mesmo, é. É. é mesmo. Do que foi lá em cima acusar e depois viu toda aquela... Acabou, né? acabou, uma palha não mais. apareceu mais. Não aparece <risos> mais. <risos> não. Ele não aparece, ele, ele desaparece da palestra, acho que ele vai é olhando. Assim, só assim, que até eu vou conseguir o vou cons 2 cons 2 Não consigo mais, né? Não, não consigo. Depois ele é, ele vai lá planta lá, quem desistiu. Eu acho eu que ele desistiu. Não aparece mais por aí. Depois é que o senhor manda Jó, né, orar pelos amigos. Pelos amigos. E depois esses amigos voltam e Jó assim. é restituído em tudo. quando ele ora pelos amigos, né? Então, eu falei lá no começo e gostaria de falar novamente, né? Duas orações muito importantes, né? No, a gente encontra no livro de Jó, a primeira pelos filhos, né? E, e a segunda pelos amigos. Na primeira, né? De antecipação, né? Até é, fazendo ali um, né, uma, uma, uma poupança. Né? De, <risos> de reserva. De um reserva, um crédito lá no céu. E a segunda quando ele entende e ora pelos amigos, né? Porque talvez no coração de, de, de Jó, ele tenha ficado, né? Acho que chateado é, com a aquela Deus. aquela aquela né, mágoa ou alguma coisa ali das acusações, enfim. E aí no fim, quando termina, a Bíblia vai dizer, né? Que Deus restaura os bens de Jó. Quando esse orava pelos seus Amém. amigos. É porque eu acho que ali ele estava liberando o perdão. Exatamente. Também. Não tem como Deus abençoar alguém que não está em liberalidade. É, não tem não. E, e, diz um, um, um, uma, um, um, um ditado popular, né? Que diz que não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra, né? <risos> então. Mas como que eu vou perdoar, por exemplo, um cara que matou meu marido, matou meu filho, não sei o quê? Hum. Eu. Eu falo assim, gente, o perdão não quer dizer que a pessoa vai sentar à sua mesa. É. Mas é o, é o perdão que excede todo é entendimento. É, é, peso, é, o né? entendimento. É, é. é a liberdade daquele peso, O perdão é para você. É a liberdade daquele peso. Você só pode fazer isso com Deus. É, é exatamente Se Deus for fortalecer. É, é você assim. tirar a mão do pescoço da pessoa. Você não vai desejar mais o um mal para ela. Já é um começo. Então falei eu te perdoo até ficar fácil. Eu gosto muito de etimologia. Pela etimologia, essas duas palavras que a gente usa em português como sinônimos, mas não são. Que é desculpa e perdão. O desculpa é para é tirar culpa. Então, é para você considerar alguém inocente. Então, não, não tive culpa nenhuma, não foi eu que fiz, foi algo, algo do tipo. O perdão é você perdoar alguém que é culpado. Então, é reconhecendo, mesmo que você tenha feito, te perdoa. Então, quando eu perdoo, eu não digo que a pessoa é inocente. Ah, você não fez isso, você não é essa pessoa mal. Não, é independente da sua maldade, isso não alterou aquilo que eu sou. Eu perdoo. A bondade que está em mim não foi contaminada pela maldade que está é em você. Eu te perdoo. Eu não te desejo o mesmo mal o que perdão, você fez. É isso. O perdão fala muito mais sobre quem perdoa do que quem é perdoado. Sim, é porque você não deseja o mal àquela pessoa. Mas, Exatamente. independente do mal que ela te fez, você fala assim: né? o meu bem, o mal que está em você, não está em mim. E eu te perdoo por isso, porque eu não consigo te desejar o mesmo mal. Mesmo você sendo culpado, eu risco. Eu risco. É aquilo tá que Deus fez por nós? Exatamente. Gente, isso libera de várias coisas Com até certeza. de doenças, tá? Peso, né? Falta eu... de perdão traz Falando. doenças. É, é... é, tomar veneno e vai esperar que o outro, morra. O que o outro é. morra. Eu que vou morrer. E aqui já recuperou tudo. Tudo. Tudo em dobro. Só os filhos que não. Deus, ele tinha 10 e Deus deu ele mais 10 novamente. Deus dez. Mas aí, Carol, o dia houve uma coisa interessante, Thiago, é, sobre isso. Ele disse que... Não, Deus deu em dobro, sim, ué. Os filhos de Jó também? Ele tinha 10. Morreram os 10. Um dia ele vai encontrar com esses 10. Ficou mais 10 aqui. 20. Então, Porque são substituíveis. <risos> Não tem jeito. É... é. São os 20, né? eu achei isso. É, é, se ele perguntar vai pra Jô, quantos você teve? Tive 20. É, tive 20. O espírito tá estava comendo 10 morreram, mas um dia eu encontro. Né? E 10 que, é, que foram captados. É, eu... Não estão não, os... perdidos. Estão bom. Não perdidos, tão muito muito bem. bom. Bem. Não então Deus perdidos. foi dobrando tudo realmente. Inclusive as pessoas falam nisso, né? A Deus não deu os filhos de eu. Só que... Daí nós vamos encontrar lá em cima. E diz que os filhos eram lindos, né? A Bíblia fala que ele tinha <risos> filhos lindos e recuperou a saúde plenamente. As mulheres tão belas, é, em toda a Terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó. Como as filhas de Jó. E Satanás, mas nisso tudo, eu acho que Deus nos permitiu a história de Jó para a gente ver a guerra espiritual. Um dos Nossa, principais Deus. pontos. Exatamente. Vocês acham Sim. também um dos principais pontos para a gente entender essa guerra espiritual? Essa guerra existe, né? não, nós não podemos é, é, dizer que o, o mundo é feito só do bem, né? é, o bem e o mal existem, embora seja uma conversa filosófica, né, para muita conversa, mas tanto o bem existe quanto o mal existe, Isso, essa, essa guerra ela é constante, né? só que a gente precisa entender o que vai dizer, o Paulo diz para nós, que a nossa guerra, a nossa briga não é contra carne nem contra sangue, né? Essa guerra, esse mundo espiritual aí é que é... O principal, é o principal. isso que aconteceu. Que onde é que aconteceu isso? Nas regiões. Social. É, é interessante, talvez, talvez seja um... A situação de Jó seja um dos textos mais claros sobre a realidade do mundo espiritual. Um dos. É, é interessante, é confortável ignorar a ideia de uma, de uma realidade espiritual. É muito confortável para mim. Achar que o inferno é algo fictício que o céu é algo fictício, que a vida é isso aqui. E muitos nós vivemos ignorando isso. O livro de Jó fala aqui, mostra que esse mundo espiritual tem poder de interagir nesse mundo real. Sabe por quê, Tiago? Porque diz assim, eu, Carol, a gente fala muito de vida eterna. Sim. Né? Ah, o que vem depois da morte? O juízo e depois vem a vida eterna. Só que o céu é vida eterna, mas o inferno também é vida eterna. Ou você <risos> escolhe ele com Deus ou é, com exatamente. Deus. Exatamente. Então, ambos são vidas eternas. Aí você escolhe... Né? E, então nós vamos encerrar nosso tempo acabou né e também para falar aqui que para ir para o inferno você não precisa crer né não, não precisa de fé meu, fé, é que, meu sogro não é tem muitas exigências nem é fé é, é só o sogro né o céu. pastorari né falou o pastorari dizia o seguinte para o céu vai quem quer e para o inferno vai quem quer e quem não quer então eu resumia bem aí essa Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Queria agradecer a presença dos dois, né? A história de Jó é linda, dá para falar muito mais sobre Jó, né? Sobre a vida de Jó. Nós já pegamos um Jó maduro, né? Não sei como é que Jó começou a crer no Senhor, quem falou de Deus para ele, que Deus já não apresenta um Jó, um Jó crescido, um Jó já casado, grande, mas Deus deixou aqui é a gente ver que é possível ter retidão aqui na terra. Com certeza. E pra gente ter noção como é que é a batalha espiritual. Com certeza. Que Deus abençoe, né? Bem, Até a próxima edição. Pode despedir do pessoal. Ué, prazer, né, Carol, estar aqui com você, com o Tiago, conversando a respeito dessas, dessas pérolas, né? Coisas muito boas que a gente pode aí, tirar várias lições né, do livro de Jó. Deus abençoe sua vida né? e aproveite bem aí, as, as informações, leia, né? e Deus te abençoe. Agradeço a todos. O privilégio estar com vocês aqui sempre um prazer. Que Deus abençoe.